as duas minas e acabo com vocês duas juntos. Não corro de assunto nenhum, te mato em qualquer assunto. No. Quando o prato criticou, aí ela fez suporte, fez suporte na levada A mente não suporta, que ela não tá rimando nada oh! Ela não tá rimando nada, e você é sempre fraco com a sua rima decorada Por isso que eu falo, você vai se fuder, você só ganha quando você fala que é a cara de SP oh! Porque a sua cara de SP, se não fosse ninguém acreditava no rolê Ah, perdeu o um suporte, foi e sumiu, você perdeu o suporte e a sua casa caiu oh! você tá na E a cara de São Paulo é conhecida no país. Quem é ataca ele, quer é fazer rima de preste. A cara de SP e a cara do nordeste. A até porque é hora pra nunca sua Vocês são um falso condução MC. Pra minha cara de SP, eu vi de Mike Young. Não esqueça de deixar o like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 NÃO, CÊ NÃO O QUE É ESPERANÇA VOCÊ nunca PEDRESO, CÊ SABE, EU TÔ NA DANÇA PORQUE A MINHA alma É DE CRIANÇA VOCÊ SE FUDEU, EU TÔ NA ODEIA, HOJE UM VERDE é FICANÇA E SEGURAR E é O FAM, LÁ DE Aluno, VOCÊ JÁ SABE QUE AGORA CÊ TÁ NO RESUMO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 Se na do reggae, porque na nas suas rimas não? Yeah. Yeah. Ironia oh! Só que não Nessa situação, você é o um vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Se eu mate pu, você não é nada oh! Oh! Se eu te matar, você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar, você vai levantar por hoje vou descer, sabe por que? Eu trouxe meu coração, você trouxe coração. No final da batalha vem folhinha aqui. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar, mas o talento eu sou se Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa. Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. E depois você é conta para o barreto Qual o gosto do boot do pop? Oh, hey! Pode crer! Go, go, go, go. Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui ó, eu pra parada. Só que nós somos dois tipos diferentes de, de ideia Sua ideia é se seguida, você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer? Por isso que você não teve O gosto do boot do Bob, e o gosto de caminhada O mesmo tipo daquela que você nunca teve Vida. Por isso que eu vim te dizer, eu vivo sem ter piscina As suas doida, o é morrer e morrer Eu vivo de tudo, eu levo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual junieta Cê é igual o meu eu senti o rosto vendendo Nossa, o pai vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te puto o dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função Quero te matar porque cê mexeu com o meu brinquedo só que Tem medo. Eu sou do e todo mundo vai falar que eu nasci um brinde. A e a lei. Por isso que agora o coração eu descibilo. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí você vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho café. Explica pra todo mundo que tá aqui que eu grito: então, Por que, que escrito guri embaixo da sola do teu pé? de Deus, <risos> Que não foi notório, Sabe o que é o Guarulhos e Itaquá? Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você mandar seu freestyle, Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da 20. Oh. O Van Gogh vai morrer para o Da Vinte, então Sabe o fato equalização? economização Girações do Van Gogh Quero ver você que eu quando ele estiver aí em cima do caixão oh. Eu não sou Van Gogh porque agora você tá fudido antes de responder, eu tenho que escutar Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada, isso que você quer falar? Só que na minha frente você não pisou no gueto O girassol tá em cima do caixão e dentro do caixão dá tá o corpo do barreto Essa aqui é a parada Sem Sardim, você foi a pulso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 porque amanhã tem outra, e se eu não conseguir guardar tem eu. Então, cê não pode falar que é a minha última batalha Porque não sabe nem porque nasceu Cê disse que você é suicida, isso que eles querem, não sou uma homicida Porque diferente do suicídio, quando eu rimo eu passo no vidro E nessa porra eu me entrego a vida, também sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida, cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci, mas sei pelo que vou morrer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 você fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a perder a própria! Palmas, oh! cara! I know I know you. Tá fundo duro, é só os índios mais pesados da Fibu que incendi. Sem matar não tem! Víciam batalha! Não tem! É só os índios mais pesados da Fibu que incendi. Sem matar não tem! Víciam batalha! Não tem!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 E com os outros, mesmo assim podia ser ganhado, mas eu perdi. Mas igual o Chris, pedi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleques é riso. Não adianta você ressurgir e correr atrás do seu prejuízo. Como falar pra você, sem maldade que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo o seu prejuízo, indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo, demorando a moral. Foda-se o um prejuízo, o que importa um o juízo final? Sim, é por isso. Tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco Mas esse papo de que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Sem ah! ah! é. essa é a parada Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio, eu sei quem é esse preso Mas vários o no fiquem no meio peguei a mesma humildade no começo Eu já vou secando, tá ligado? parceiro de oi, é falta você chegar lá em cima quando lá em cima, cê cê foi Não existe essa caminhada, você que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem Excesso de autoestima Quem tem humildade tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo e perde a humildade É porque nunca teve oh!